começando mais um vlog. Hoje é domingo, é dia 26 e agora são 2h09. Eu vou limpar as compras do mercado e depois vou terminar de me arrumar, porque eu tô me arrumando pra gravar, então tá aqui tudo esperando que chegou as compras e tem coisa de geladeira. Então eu vou limpar isso primeiro, vou arrumar um sorvetinho pra gente comer de sobremesa, porque a gente já almoçou. Mas não tinha doce. Então, vou arrumar o sorvete. Vocês vão ver tudo isso. Então, bora que eu tô ansiosa pra comer esse sorvete. Como sempre... Nossa, essa luz aqui na minha fuça. Ai, vai ficar assim, gente. Lidem com isso. Como sempre, eu pego uma sacola dessas... Retornáveis? Sei lá. Eu utilizáveis. Essas sacolas de supermercado. Eu tenho coleção disso, então eu tenho várias, eu amo. E vou limpando as coisas e botando ali dentro pra depois guardar. Que é mais fácil de carregar, que ficar carregando uma coisa de cada vez. E cadê meu amigo álcool? Tá aqui. Então, um paninho pra secar. E vou ter que rasgar. Que eles amarraram. Eu comprei uma seleta de legumes. Eu gosto de usar para pôr na comida, tipo assim, para fazer lentilha, para fazer frango com legumes. E aí já fica pronto para a gente não comer tanta besteira. Porque, assim, quando é para comer besteira, eu não vou gastar minha besteira comendo óleo, né? Então eu faço isso aqui. E como a minha besteira, como chocolate, como sorvete. Compramos sorvete. Esse aqui é o que bom, 4 em 1. E eu, oh, como tá caro o sorvete, hein? Putz, grila, tá muito caro. Ainda bem que um pote pra nós dura bastante porque é o negócio caro. Então, nosso sorvetinho. Vou até tirar esse papel aqui. Não, então, vou ver Tá. que bem. Nessa vibe de, de comer mais saudável, eu comprei esses... Uh, como é que é o nome disso? Tortilha. Comprei essas tortilhas. Essa aqui é a... Muito fit, pouco fat. Ela é para ser mais saudável do que as, as normais, as tradicionais, né? E eu comprei para fazer de café da manhã, porque é muito corrido o café da manhã e não tem... A menor possibilidade de eu fazer mesmo uma crepioca de manhã. Então isso aqui não é tão saudável quanto uma crepioca. Mas salva um pouco a nossa vida pra gente não comer tanta besteira também. Eu falo, eu brinco com a minha mãe. Que eu escolho as opções que matam mais devagar. Então, é esse negócio que é mais integralzinho. Os... Pão integral, as de legumes. Que são coisas práticas, eu não tenho paciência, eu tenho zero saco. E esse pão aqui também, ele é integral, como feito em casa, o artesano. Eu comprei pra provar, porque eu nunca comi. E eu sou bem chata com pão, porque eu não gosto muito de pão doce. E a maioria dos pães são doces, né? É raro ter um pão que não tem nada de açúcar. Então... Comprei esse pra provar, porque eu não, a gente nunca comprou. É, é daqui da série do Mata Mais Devagar, mas também não é tão bom assim, não. Tem açúcar e tem farinha normal. Tem fibra de aveia, óleo vegetal, na sal, farinha de malte, um negócio de conservantes, mas também assim, melhor que comer pão branco, entendeu? Esse que é as minhas substituições. E uma coisa que nunca falta, nossa, que barra fuleira. Eu comprei pra ser a de meio quilo e ela tem 300 gramas. Mas tudo bem, maior do que as comuns, dá pra cortar e fazer mais, render mais. Mas queria que ela fosse aquela, quer assim, sabe? Mas não tinha, só tinha essa, então vai essa mesmo. Um barrão, olha aqui. Ah, amei. Então, né? Substituições. Eu paro de comer gordura pra poder comer chocolate em paz. A vida tem dessas. Mais uns chocolatinhos. Esse aqui vocês já viram a gente comendo. Que é os que tem amendoim. Que eu mostrei acho que nos outros vlogs também. a gente sempre come. A gente amou. Ele é lançamento, então eu comprei de novo. E é isso. Isso que eu comprei no mercado. Agora vou fazer sorvete. Fiz um almoço. Hoje é segunda-feira. Tô terminando de arrumar. Vou cortar agora um tomate pra gente almoçar. E de dei tudo que é assunto de execução não, isso não é comigo, eu só faço tal outra coisa. Oi galera, boa tarde. Já são duas e vinte e três. Trabalhei, entreguei coisa. Quando eu voltei da vacina, né? Tomei a vacina. Essa vez doeu mais que a primeira. Mas porque a enfermeira foi meio grosseira. Não porque a vacina em si doa, porque realmente eu não senti nada na primeira. Mas é porque ela foi com toda a força para dar vacina. Então, realmente tá doendo mais dessa vez. Mas tem que tomar, é maravilhoso. Eu, se eu pudesse trocar todos os meus remédios de tomar por vacina, injeção, essas coisas, eu trocava feliz, tipo assim, fazer injeção uma vez por mês, fazia. para não precisar tomar remédio. Mas, infelizmente, não dá ainda, né? Então, sigo esperando este dia. E agora, hoje é sexta-feira, a gente acordou oito horas para ir lá para o posto tomar vacina. Eu tô com um sono desgraçado, porque cansa, né? Eu não estou acostumada a acordar oito horas. A gente fica de pé na fila do posto esperando para tomar vacina. A situação e tal da vacina foi estressante porque as pessoas estavam brigando no posto. Os enfermeiros entre os enfermeiros, não eram nem as pessoas da roupa daqui do bairro. Era a equipe mesmo. Então, eles estavam discutindo e aí eu já estava assim, meu Deus do céu, parem de brigar. E estava sendo bem chato assim a situação. Então, já teve toda essa tensão também, a gente acordou muito cedo sai da rotina e aí quando sai da rotina a gente fica pior ainda. O meu EVA é de fazer as fotos de unha. E agora eu tô com muito, muito sono. Eu dormi um pouquinho agora de meio dia. Mas sigo com sono. Eu vou ter reunião agora às três. Então tô aqui já preparando as coisas, adiantando, terminando os, os trabalhos que eu tenho pra fazer. Pra entrar nessa reunião. E... Nossa, a gente comprou tanta coisa da feira que eu não mostrei ontem pra vocês, que tava no um caos. E a geladeira tá, assim, soltando coisa pra fora de tanta coisa da feira que a gente comprou. A gente realmente tá pegando mais... Uh, tá dando mais atenção à alimentação, comendo mais saudável. E tá sendo muito legal Comi melão de meio-dia de sobremesa, nossa, maravilhoso, tudo pra mim. E é isso, eu só queria vir atualizar, contar uh, a vacina, pelo menos aqui em Porto Alegre, da minha, né, da Pfizer, reduziu para oito semanas de intervalo entre a primeira e a segunda dose. Então, cuidem os cartões de vocês, olhem qual foi, se reduziu o prazo, se não. Os postos onde está tendo segunda dose, porque não são todos que têm. E, alguns têm e acabam muito cedo. Então, é importante ir cedo também para garantir. E façam vacina, né, gente, por favor. É só uma picadinha, é rapidinho. O que mais demora, de fato, é ficar na fila esperando. Se tu tem carro, tu pode ir no drive-thru, que é mais fácil ainda ficar no teu carro sentadinho esperando, maravilhoso. Então, hoje tava chovendo de manhã. Chovendo não, mas assim, aquele tempo pra chover, sabe? A previsão aqui em Brasileira é de passar o final de semana, desde ontem. Até segunda, com tempestade, a gente deu sorte de de manhã tá sem chuva. Assim, um tempo feio, mas sem chuva. Bom, porque daí também não tinha muito sol e o Beto, como é muito branquinho, se queima muito fácil. Na vez que ele tomou a primeira dose, ele voltou para casa praticamente com insolação. que ele se queimou demais, lá no posto não tem sombra. E hoje foi mais tranquilo. Hum, tá ligado? Hum. Então, tipo, cara, só que... Tá, pode ser mesmo, Oi, gente. Hoje é segunda. Nossa, perdida na, na vida. Dia segunda, dia 4, agora são duas e meia. Eu tô trabalhando e o caos aconteceu, Instagram, Facebook e WhatsApp caíram. Tio Zuki chutou estabilizador. Desligou, disse pra alguém desliga tudo quando sair. Alguém desligou de verdade. Todos os memes que tem na internet nesse momento. Então... Telegram tá aí pra isso, né? <risos> e sigo trabalhando, mas achei... Legal compartilhar aqui Não dá pra depender de Instagram nessa vida. Nem de rede nenhuma. Por isso que é importante estar em todos os lugares. Estou aqui de volta com o meu... Roupão. Porque hoje esfriou. Final de semana tava tão bom, sábado tava tão bom, tava assim, o clima do jeito que eu gosto, perfeito. Que não tá nem muito frio, nem muito quente, que tu consegue usar um card e uma camiseta e tá top pro dia. Uh, eu não falei nada no final de semana, mas a gente fez a segunda dose na sexta. A gente passou a noite meio zumbi. Porque a gente sente muito sono depois de fazer a vacina. E eu fiquei com um crise de ansiedade porque eu não tinha posição para parar. Porque meu braço estava doendo muito. Então, se eu deitava, eu ficava mal colocado e o braço doía. Ou eu ficava por cima do braço. Aí eu tomei o um remédio para dor. E passou. Então, fiquei sofrendo à toa. E sábado a gente foi almoçar no Café e Prosa. E foi muito legal, o ambiente é muito legal. Ele fica dentro de uma floricultura. Então, é bem aberto, assim, bem campo. Bem colorido, bem verde, bem rosa, cheio de flores. Bem legal mesmo. E a gente eu filmei um pedacinho pra vocês. E aí depois do café, a gente foi em Ipanema. que quem não é aqui de Porto Alegre, é como se fosse com da Lagoa, sabe? É bem gostosinha também, mas lá eu não filmei. E a gente depois tomou um açaí e voltou pra casa. Eu não gosto de açaí, então eu tomei sorvete, mas o Beto tomou açaí. E domingo a gente ficou de preguiça total. A gente não fez nada, só existiu. E hoje voltamos ao trabalho. Eu queria ter gravado ontem explicando pra vocês dos rolês e tal. Ah, mas eu não tava na vibe, eu tava, não gravei nem vídeo. E seguimos o baile, seguimos a vida. Aproveitando enquanto baixamos os arquivos que eu preciso e esperando pra entrar em reunião. Pra falar com vocês, estou trabalhando, como sempre, todos os dias neste mesmo horário. Agora são 11h21 e hoje chega Rancho. Que hoje é dia 6, então é dia de pagar conta, de receber rancho, o um caos, mas eu vou mostrar para vocês as compras do mercado e da farmácia. Que eu acho que vocês gostam de ver o que, o que, o que a gente gasta. E... É isso, ontem de noite eu fiz um brigadeiro, a gente vai comer hoje a sobremesa que sobrou de ontem. E ficamos, eu tinha um trabalho para entregar, aí eu entreguei meu Freela. Não terminei de editar meu vídeo, que eu devia ter terminado. Vou terminar hoje. E ontem, cara, quase roubaram a minha conta da Netflix. Fiquei muito de cara. Eu recebi um e-mail da Netflix. Dizendo que alguém tinha solicitado para remover o meu e-mail da conta, para trocar o e-mail da conta. E que a troca tinha sido efetuada e que se não tivesse sido eu que tivesse pedido era para entrar em contato. Entrei em contato no chat, fiz toda uma mão para achar uh, para eles acharem a conta. De fato, eu não conseguia lembrar em qual cartão que estava a minha conta Netflix. Consegui achar o cartão, entrei em contato com eles de novo. Aí a menina lá foi super atenciosa, tem um, um ponto que o chat da Netflix é em inglês, então, para quem não sabe falar inglês é um pouco mais difícil, é praticamente impossível, a não ser que use o Translate, mas tem 90 segundos para responder, então é complicado. E consegui re, re, recuperar minha conta, ela achou a conta pelo cartão de crédito, ela trocou o meu e-mail lá, conseguiu me devolver a conta, já consegui acessar e é tudo normal. E eu achei muito legal que eles, além de te devolverem a conta, eles ainda te ajudam, tipo assim, ah, vamos conferir se tuas contas, se os teus perfis estão certinhos, se não foi deletado nada. Se teu número de celular está cadastrado para ser mais fácil de recuperar e um pouco mais difícil também de alguém roubar. Então, foram muito atenciosos todos, as duas vezes que eu entrei em contato no site, Eles foram muito simpáticos, muito solícitos, conseguiram achar a conta tranquilamente e me devolveram a conta, então já consigo acessar meu Netflix novamente. Consegui recuperar e parabéns, Netflix, pelo ótimo trabalho. Uh, e agora, sigo aqui esperando baixar os meus arquivinhos para seguir trabalhando. E esperando também chamarem para reunião do trabalho. Então, depois mostro mais para vocês. Cedo, então. dia é. de dia. O resto é inteiro, Deixa eu ver. Ah, veio Eu pedi o shampoo e ganho dois. E dois shampoos? E dois kits completo E dois. É, vai ficar de estoque. Eu vou analisar vou até que Ai, pra alisar? Não dá. <risos> <risos> Será que é isso? Ah, é. Amido de milho é feito pra alinhar o cabelo. Então ele, teoricamente, dá uma alisadinha. Sim. A febre do amido de milho é essa? Tem dois, né? Amido, manteiga de karité, óleo de coco e de pantenol. Outra reparação e brilho. Tá no fio meu, né? dura certinho mesmo. Vamos uhum. é lá. A minha tá muito Ah, eu peguei essa aí que tava em promoção no bico. De repente vai ter que ganhar pra mim levar presente Mas vê se a K não quer mais nada e que daí fecha o frete de graça, senão tem que pagar 4 reais o frete. do Dove tu falou que queria sabonete logo mas aí aqui não tem sabonete mas aí tu falou que era sabonete eu tava falando do Dove né fala o um sabonete tu acha que eu ia entender tu sabe que o pé é você dá assim tava tá, falando do Dove eu já fui no do ah, aqui comprei uma escova de cabelo da Tangle Teaser comprei no um site oficial deles porque no Mercado Livre tava todo mundo no Mercado Livre na Amazon tava todo mundo comentando lá no, do vendedor que eu achei desse modelo que eu queria que ela era cópia, não era original aí eu fiquei com medo, paguei mais caro mas comprei Vem com um monte de papel, calma. Vem com. um papel da linha PET. Pra escova de cachorro. Escova de cachorro, não. Essa aqui, eles, a outra marca que eu queria também tem uma linha PET. Aí eu falei, Beto, o dia que eu ganhar meu ah, filhoto, O dia que eu gravar meu, que eu ganhar meu filhote de Golden, eu vou comprar uma escova dessas marcas aqui pra escovar meu Golden Zico. Ficar hum. cabelo bem-vindo. Ai, Cheetos. Uhum. É, a espuma, Eu já tinha visto lá fora, é normal vir cochitos aqui, nunca vem cheetos, né? É, é raro. E aí veio com um catálogo das escovas e das linhas da marca. É que a minha mãe toca. Tá. Uhum. Aqui eu comprei essa aqui. Uhum. Uhum. Só que eu não peguei essa cor. Uhum. Ai, ela é muito linda. Ah, sim, o que eles falaram lá é real. A original, ela vem com o um QR Code do lado, aqui no cantinho. E ela é, pelo que eu li, um centímetro maior do que a cópia. E é que aquele cara tava vendendo, ele disse que não tinha QR Code. Então, provavelmente, seja a cópia mesmo. Ela é brilhosa. A minha é a opção lilás, da West Detangler. Que é para cabelo molhado. Hum, e eu posso, e ela é para usar no banho, então eu posso eu vou lavar ela com uma escovinha, que como ela é inteira de, desse material meio plástico, não entra água e não estraga. Ai, olha é que tão lindo. Ai, tão gostosa. Dizem que ajuda a diminuir a queda do cabelo. Ela faz um barulhinho estranho para pentear. Mas não dói, não puxa. É bem gostosinha. E por mais que ela seja tipo um plástico, ela é bem macia, ó. E ela tem dois tipos de dente: tem um dente que é mais comprido, que é esse grandão. E no meio, ela tem esses dentes menorzinhos que dizem que é o que faz não quebrar. Bem gostosa. Ai, lenha escova nova, bem bonita. Linda! Viu? É hum. edição limitada, essa aqui. Só porque tem brilho. É, a outra, a edição normal, que é essa da foto. Não, mas... Ela é rosa. Isso, um somente. Um rosinha. E ela é lisa. Ela então não tem nada atrás. Uhum. A minha tem brilho. Hum. Depois eu quero comprar essas pequenininhas. Tenho... É a mesma que essa, só que essa aqui é a original. A, no... a primeira que eles lançaram. E ela é menorzinha, então é bom pra levar em viagem, pra deixar na bolsa. Porque ela é um bojinho, assim. Sim. Quero muito comprar. E ela é mais barata, essa aqui custa... 60, 70 reais. Essa aqui custa 119. Eu só falta uma cada cor, né? Não. Só uma, hum. um verdinha assim. Hum. Bem bonita. Tem essa aqui, só que eu não gostei muito. Ela é a compacta. Aí ela vem a escova, só vem só... É igual a bojudinha, é, né? É o bojinho. E ela tem, no meio, um encaixezinho que tu bota, tipo, uma tampinha para proteger, para tu deixar na necessária, sabe? Hum. Daí ela protege as cerdas porque, realmente, eu achava que era mais durinho. Então, como é molengo, pode ser que não deixar na bolsa, acabe amassando, né? Eles dizem pra tu não deixar ela secar assim. Dá um sim, monte de dica, ela... né? Ah, sim, eu também não botar nada em cima. É, porque ela pode amassar a cerda. Aí, eles... de repente, essa aqui seja melhor para deixar na bolsa porque ela tem essa tampinha. Hum. Deixar ela assim, pezinha, uhum. tá... Daí fizeram pra comprar uma escovinha de cabeleireiro, aquelas de pintar cabelo. E aí tu usa aquela pra limpar aqui no meio. Uhum. Aí tu passa aqui no meio com o um shampoo pra limpar, pra higienizar ela. Uhum. Que é pra higienizar uma vez a cada 15 dias. Ou se sentir Boa, necessidade. É? Tão caro! Tão bonito. Já veio o time aplicado. Eu já veio o time de fazer só isso, ok? O cachimbo da boca. Acho que eu vou guardar. Ai, eu achei tão bonitinho, olha. Agora eu vou ficar escovando meu cabelo, ó, até eu não poder mais. Hum, é muito gostoso. E ela faz, tipo, uma massagenzinha na, no couro cabeludo, assim, porque ela é muito gostosinha. Sério. Hum, tô muito feliz com a minha compra. Valeu a pena o investimento. Quem é que lembra desse banheiro que eu gravava os vídeos de cabelo? O meio das minhas tias, eu vim fazer chapinha, tá aqui. Não tenho chapinha e hoje é o casamento da minha amiga. Hoje é sábado, agora são... 10h56. Então, vou fazer chapinha pra deixar pronta, pra ela dar uma ajeitada antes de sair. Porque meu cabelo fica meio elétrico depois que eu faço chapinha. E... Vou me arrumar. Depois, mais tarde, pro casamento dela. Então, vou fazer chapinha agora, que eu deixei esquentando. Eu felíssimo que recebo por um a minha esposa, que trabalha no a que na saúde todos, todos os dias que nossa Olá menina, Oi. Tudo Aí vídeo não faltar, agora falta Bom dia! Hoje é dia 11, pré-feriado. Hoje é segunda-feira, eu tô só o pó. Tô muito cansada, tô com muito sono, Jesus amado. E agora é do almoço, então vamos papar. Eu mais falar, isso, não sei porquê. e Eu tenho que terminar esse vlog. Pra começar o próximo. Tem. Aí vem. E eu vou terminar esse vlog então por aqui. A gente se vê no próximo. Que eu vou começar a gravar agora. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal. Pra continuar acompanhando. E se tu quer ver alguma coisa. Tem alguma dúvida. Deixa aqui nos comentários. Eu sempre volto. dar uma olhada. respondo em todo mundo. E até! Tchau!